Grupeu as bala aqui, fez a visão de solver uh, nem sei pra onde ir, é muita fumaça do ver. Ela parece felina, has party Querem me ver cair, munição no tambor, minha fé é vidro é, é. a cara vem quase, nesse esse farol Minha droga mais quente, me sinto, é o papo já contei com a sorte, hoje eu conto placo Drift, queimando o asfalto Meu câmbio, a mira sempre na no automático Faça concorrência tipo vulto Rugem-me do decebito, eu sempre escuto Coleção beat eu de outdoor com meu vulgo Coleção de neurose, amém Mas é meio chucro Faço blocos de dinheiro de um jeito fácil. De um jeito fácil Só não fiz mais porque já acabou meu zelar. Acabou zelado. com matemática. Eu sou um pouco problemático. Sou problemático, vou atrás de você dentro do seu bairro. Mas não posso ser preso, então meus manos que andam armados. Use e te põe pra dormir, vai te deixar deitar Comprei uma SUV pra levar mais gostosas no meu carro Só ela ela com a amiga dela e outra amiga da amiga dela Fiquei com ela e com a amiga dela pra não deixar nenhuma delas de vela e, e, e a vela pra acender, fumando vários igual Marley Fumei um dia o que era pra um mês, não lembro mais o que eu ia dizer Lupe mais bela aqui, fez a visão de solver uh -uh -uh. nem sei pra onde ir, é muita fumaça do ver. Oh, Ela parece felina, hands party Querem me ver cair Munição no tambor, minha fé é o colete Pau, pau, pau Carro preto, vidro, fumei é, é. A cara do quase nesse esse faro Minha droga mais quente me sentiu eu pago na minha bag e eu levo uma lama. Fumando, eu não vejo passando. Tá? Ela sempre quer mais que uma fala. Achando que eu vou perder meu time. Quer ter é dinheiro, dinheiro eu não perco, eu faço demais. Eu já vou avisando se tentar com a guerra. Eu vou atrás. Quer coitacar? Com quem? Toda vez que levo na minha bag, você pode tentar. Não vai fazer ninguém. Todos seus manos queriam minha life e nunca vão ter. Essa road, no shop. Ela quer o bancário. De Pandora, toma minha vara. Ela fuma bem, não quer fumar prensa, quer fumar racha. Se mexer com a beca, nela seca, canta e coloca, te bem. Foda-se essa fama, só quero nirvana no fundo dela, sabe? Que o que eu trago na bag não me permite confiar em ninguém. Movimento, minha droga nas ruas Uma hora vai chegar na sua Serve um bad do meu grau, se fumou, viajou, já achou que tava Falando na lua Diz que gosta, mais assim que a tua Ela tá querendo ser minha tua Várias tretas na minha mente, eu só consigo ficar E que esquece quando ela tá lua. Me segue igual a assombração, toda noite aparece Não é fruto da imaginação, a forma que ela desce Quer conhecer o lado da ponte onde as coisas acontecem Tem finé? Se ela pede eu não paro Amor e dinheiro eu nunca declaro Se quiser o um namorado cê manda um e-mail pro Rodrigo Faro Que é isso meu filho calma Preto caro Soltou pro salseiro, é sauna num Subaru Nós já andava armado Antes de vocês eleger o Bolsonaro Lupin as bala aqui Fez a visão de não sei pra onde ir, é muita fumaça do ver, oh. Ela parece felina, Raspor Querem me ver cair Munição no tambor, minha fé o colete pau, pau, pau. Carro preto, vidro, fumé é. A cara bem quase nesse faro Minha droga mais quente, me sinto é o